É meio estranho gravar de máscara Na cara, nunca gravei Mas, tem um probleminha Aconteceu esses dias Quer dizer, essa semana Que eu Eu ranquei meu dente Enfim E pra aproveitar, tipo Como que eu ranquei meu dente E não dá pra eu gravar vídeo E não dá pra deixar... De gravar vídeo, pra vocês é claro, eu tenho que gravar vídeo E eu fiquei pensando o que, que eu posso fazer para não ficar mostrando minha face Não ficar... Minha, minha voz já está um pouco abafada por causa da máscara É, tem que ser assim E tá meio difícil de falar com esse dente faltando aqui Porque toda vez que eu vou falar o som do S O ventinho sai pelo meu dente Aí sai é por aqui, parece que eu voltei a ser criança e quando eu perdi meu dente de leite, aí eu fico... Ah, ah. Hoje eu vim falar sobre máscara pra vocês, que tantas pessoas ficam perguntando, ficam falando, ficam querendo saber por que aí no Japão, fica usando máscara, por que vocês ficam usando esse negócio aqui, por que, por que? Eu vou explicar hoje pra vocês, e eu vou tirar isso aqui, eu não preciso mais disso... Daqui a pouco eu volto com mais máscaras aqui pra vocês É meio estranho ficar falando com esse dente faltando É um pouco ruim Por causa do meu aparelho, gente É isso que eu, que eu coisei, ó <coughs> Então hoje eu vou falar sobre máscara pra vocês Porque muitas pessoas ficam se perguntando Fica falando por que aí no Japão usa máscara Por que aí no Japão fica usando, né? Por que? O que que tá acontecendo? O que que acontece? Tudo isso é porque aqui no Japão Tá tendo uma virose Uma virose muito, muito perigosa, e todo mundo tá usando essa máscara branca desde 1994. Ah! Nossa, eu não sei mentir. As pessoas aqui no Japão usam máscara por vários motivos, não tem só um motivo. Claro que a maioria usa por causa que, ah, eu... Quero evitar a gripe, eu quero evitar de pegar a gripe, então eu vou lá e uso a máscara pra não contaminar ou também não ser contaminado, alguma assim. Também tem as pessoas que o que é isso aqui, acontece, sei lá, tem espinha, tem algumas pessoas, algumas meninas, ou outros meninos também que, que quer esconder só face Quer esconder seu rostinho maravilhoso Algum defender nessa parte de baixo Então eles vão lá o que é? usa a máscara Tem máscaras que são também bonitinhas São roxas, laranja, verde E tem decorações e tal Tem vários tipos também Pessoas que gostam não só de tampar a face, porque tem algum defeito, mas também de usar como estilo. Como eu falei, tem várias cores. Laranja, verde, rosa, vermelho. Esses dias tá aparecendo cores bizarras. Tá bizarro esse meu dente. Eu não tô aguentando. Então pra completar essa dúvida que muitos brasileiros aí do Brasil, ou até mesmo aqui no que mora aqui no Japão, tem sobre essas pessoas que ficam usando máscara. Esses japoneses estranhos que ficam usando máscaras. O que eles são? Eles que são K-Pops. Talvez tem alguns que são fãs de K-pop e usa máscara preta porque são k-popeiros. Eu não sei qual termo vocês usam pra falar quem é K-pop. Sei lá. Mas esses dias a máscara preta ficou tão, tipo, estilosinha. Ficou tão famosinha que as, as pessoas normais, assim, tipo, qualquer pessoa pode ir lá na loja de um real, acho que aí no Brasil não existe mais um real, mas aqui existe o Dyson, né? Uh, aqui, deixa eu ver, mais fácil É falar o Dollar Tree Dollar Tree, acho que é que fala lá nos Estados Unidos Todos os produtos custam só um dólar Aqui no Japão tem o Hyakuen Que <risos> todos os produtos custam Hyakuen Ou como os brasileiros gostam de chamar o sem Eu acho que só eu chamo sem mas tudo bem Muitas pessoas usam com vários motivos, você não se importa com o que ela tá passando, na verdade, porque ela tá usando máscara Se ela usou máscara, ela tem o motivo dela, dane-se, deixa ela ser feliz, meio que desse jeito Que a gente olha pra essas pessoas de máscara, não fica se perguntando Ai meu Deus, o que aconteceu com ela? Ai, ela tá sofrendo hum. Não, ela tem uma espinha na cara, não, ela perdeu o dente essa coisa de máscara, de usar máscara nas ruas é tão normal, tão coisas do dia a dia que a gente nem liga, nem se importa. Não, não fica surpreendido porque ela tá usando máscara. Eu acho que praticamente esse negócio de usar máscara é uma coisa da cultura, então meio que você né, japonês liga com a máscara, meio né? que, tipo assim, já é algo cultural aqui do Japão. Então, se você olhar alguém de máscara na rua, não fique se perguntando se ela está doente, ou ela tem uma espinha na ponta do nariz, ou ela perdeu o dente não fica pensando nessas coisas. Sei lá, talvez seja isso, talvez, se... ou, talvez não seja isso, talvez ela tá com resfriado, ou sei lá, ela só quer apenas usar a máscara. Porque tem muitas meninas curiosidade aqui. Muitas meninas japonesas usam máscara por quê? Porque elas gostam de esconder isso aqui, ó. É assim mesmo. Vocês podem achar estranho. Tão achando? Eu tô me vendo, tô achando um pouco estranho. Mas, é, esse aqui, elas gostam disso porque elas escondem essa parte aqui. O que? A papa, gente. Elas escondem a papa. Então se vocês verem alguma japonesa desse jeito, já apareceu na televisão algumas pessoas falando que elas gostam de usar máscara aqui, porque, porque esconde a papa, fica o rosto menorzinho, elas gostam de um rosto bem piquetitico, então elas vão lá e colocam a máscara aqui pra esconder o rosto. Vão me entender. Eu não entendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo rápido, um vídeo assim só pra explicar mesmo e falar que eu perdi o meu dente. E que eu não sei se eu vou gravar mais vídeo aqui pra frente até consertar meu dente. Porque sei lá, tudo bem que eu já mostrei meu dente aqui. Não tenho que ficar com vergonha, né? Que agora tá espalhado pelo mundo inteiro maravilhoso. Mas eu aproveitei porque eu tô usando bastante máscara esse tempo. Esses tempos, esses tempos. Depois que eu ranquei meu dente, eu tô usando bastante máscara. Porque não, é um ruim você falar com a pessoa e a pessoa tá olhando. Diretamente pro seu dente, e você fica pensando: nossa, meu Deus do céu. Então, aproveitei como eu tô usando bastante máscara agora. Eu vim gravar vídeo sobre máscaras. Uh! E que também tá chegando o inverno, é a época onde a maioria das pessoas usa máscara. Tipo, 70% ou até mesmo 80% das pessoas que você vai se encontrar na rua tá, tá lá, usando máscara branca. Normalmente, ele usa essa máscara branca aqui, branca, normal. Assim. Que ele chama de Yobo máscara. Opa! Falei, juntei as duas palavras, das duas línguas ah. Que ele chama de Yobomasco Que é máscara para evitar resfriados E também no inverno a gente usa bastante máscara Porque fica mais quentinho, né? Tipo, como se tampasse aqui pra ficar mais quentinho pra, Pro vento não tacar diretamente no rosto, né? Aquele vento gelado Não tacar diretamente no rosto E a gente usa máscara só pra não pegar resfriado não sente frio. E no Brasil também meio que tá popularizando esse negócio de usar máscara nas ruas. Principalmente por causa desse negócio de K-pop. Os K-poppeiros começaram a usar essas máscaras pretas. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang, bang, bang. Né? Tá, tá tendo vários DIY que eu vejo na internet no YouTube. Principalmente de máscaras. Pretas. Então meio que não é novidade, mas enfim, eu vim explicar aqui pra vocês porque tem gente que não sabe e fica meio com o negócio, tipo, porque usa. Por quê? <risos> eu cantar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo super rapidinho aqui, só pra né, deixar atualizar aqui o canal. Que faz muito tempo que eu não gravo vídeo aqui falando com vocês. Então até o próximo vídeo! Um grande beijo, até o próximo vídeo. Eu falei de novo, tô repetindo. Enfim, tchau.